O Jandig foi convidado pelo Lab Art Media da USP para levar a realidade aumentada para um dos carros da Rosa de Ouro. O Lab Art Media é um laboratório focado em desenvolvimento de conteúdo audiovisual, pensando nessas novas configurações de mídias que se encontram hoje, em especial na arte e tecnologia. Esse convite trazia um desafio para a gente, porque para levar da maneira que a gente gostaria o Jandig para esse carro da Rosa de Ouro, a gente precisava, além de se preocupar com o suporte de uma imagem que tinha 3 metros por 3, que era enorme, de como apresentar essa imagem, e de toda a trajetória das pessoas, do momento que chegavam no sambódromo até a hora que elas vissem essa realidade aumentada. Nossa proposta, ela não era só digital, a gente estava dentro do desfile. E eu recebi duas, duas, duas coisas que foram presentes mesmo, que foi trabalhar com duas figuras femininas robóticas. Uma que remete a uma coisa centenária e outra que é uma coisa completamente atual. E essa outra camada digital que entra em cima da camada física do desfile é que foi a loucura da gente conseguir ter essa esse trabalho. A gente foi fazer uma pesquisa etnográfica na escola para conversar com as pessoas para escutá-las sobre as memórias afetivas com as tecnologias. Porque à medida que as pessoas falavam, por exemplo, falavam do telefone, elas faziam gestos da descagem. Basicamente, o que a gente fez foi muito trabalhar com essa questão dos gestos uh, e como criar essa imagem para a realidade aumentada. A Carol me passou as coordenadas em relação ao que eu tinha que fazer, que estava relacionado à tecnologia. Depois, a gente passou para a parte da pós-produção. A gente criou esse efeito, que era um efeito de, de eco. Se, se você observar os braços da passista, você consegue ver um, um, um traço de luz. Esse U, chegamos, estamos aqui. Nossa, é isso. É incrível. Ver o pessoal do Barracão trabalhando e construindo os carros ali nos 45 do segundo tempo foi realmente legal ali. a gente visitando preocupado com o carro estar tá pronto e ver como é que já estava pronto e o pessoal ainda estava colando o lantejoula, pegando, grampeando coisa, construindo realmente, dando os toques finais embaixo de chuva. A gente tinha que se preocupar com dois públicos. O público que estava no sambódromo e o público que estava assistindo pela TV. No caso do público que estava lá, a estratégia que a gente decidiu foi distribuir adesivos que já tinham alguns marcadores, então eles tinham uma prévia, e instruções de como acessar. E consegui um grupo de 10 bolsistas aqui da USP, que eles foram aos portões para poder mostrar para as pessoas. De maneira que, quando o carro estivesse passando, soubesse que é o momento de finalmente apontar o telefone para o carro para poder ver a passista em realidade aumentada no carro. Eu acho que é a primeira vez que a gente trabalhou no conceito de um público que ele poderia ser muito maior do que o que estava presente na avenida. É, uma coisa é você apresentar o seu trabalho numa exposição que está no centro cultural, onde as pessoas estão caminhando ordenadamente, está tudo acontecendo de maneira ordenada, dentro de controle, e outra coisa completamente diferente é você apresentar um trabalho enorme de 3 metros por 3, que está sendo transmitido pela TV e que está sendo apresentado em movimento com um monte de gente cantando e bebendo em volta, sabe? Tipo Eu achei incrível a experiência com a realidade aumentada, porque eu achei que foi muito bonito ver a tecnologia assim, alcançando lugares diferentes e lugares que a gente pensava que estavam muito distantes, sabe? Nossa a experiência em realidade aumentada, Aconteceu perfeitamente. Considero esse trabalho de a gente colocar uma realidade aumentada dentro do carnaval. É a gente chegar no limite que a arte e tecnologia pode fazer. Foi uma experiência radical. Isso eu tenho certeza.